Felinho, mais um, hein? Novamente. Agora eu vira. E vamos para parte 2. Que é... Ela vai ser um 2, 3, será? Porque é a montagem, né? Então, vamos fazer a montagem aqui do... Power Cup. Ô, ô, padre. Manda aquela da... Da ligação que o cara fez, falou... Queria falar com o padre. Aí a Nicole faz aqui... Mas aqui não, é... aqui não é igreja. Aqui é uma oficina de moto. Então, mas nessa oficina eu não tem o padre? Não, é só na igreja. Porque... é porque a menina é nova e ela não sabe qual apelido é padre, entendeu? Agora ela já sabe. Mas foi bom demais isso aí. Foi bom demais. Olha o Vinho. Olha, olha o Vinho. Oh, deixa eu mostrar um negócio para vocês interessante. Contar uma letra aqui que eu fiz. Vocês sabem que Desde o beginning Eu uso uma coroa De alumínio O Gbeni vou até é, Eu peguei essa moto com 13.000 km 13.000 km, achou 12.000 Não me recordo agora direitinho Mas eu até vou ver como é que tá Porque já rodou aí No mínimo uns 7 Uns 7 eu te garanto E vamos ver como é que comeu Só que eu uso uma 44 Tá, por quê? Porque a 44, com esse pneu que tem o perfil 60, ela fica como se fosse a 43. Porque esse pneu, ele alonga a relação, tá? No, no, no diâmetro aqui, dá uma alongada. Aí pra compensar isso, eu coloquei a 44. Então, eu esqueci de filmar a revisa, né? Mas aí eu coloquei as pastilinhas. Vocês viram lá no Instagram, que eu mostrei que tava morta? Ó, então a outra dica aqui, vamos lá. Vocês estão vendo que tem esse... Esse recorte aqui, que é para você ter uma ideia de quando já está passando do meio da pastilha, porque ele passa um pouco o meio da pastilha. É, essa pastilha eu fiz uma corrida com ela e aí veio para cá agora, tá? Então ela era maior. O que, que acontece? Até aqui, luxinho, vai que vai. Quando some esse risco, se você usar na pista, o ideal já é ficar esperto, porque vai baixar o manete, o freio vai perder também um pouquinho, natural. Só que você não tem ideia de como isso aqui para a parte aqui da. para a base da pastilha, some. Em questão de quatro baterias, dependendo de como seja o freio, vai embora isso aqui. Então daqui para cá dura bastante e daqui para cá não dura nada. Então fica sempre esperto na hora que já tiver subindo esse risco de deixar uma pastilha na reserva, que é o que eu falo inclusive nos cursos, porque vai acabar a pastilha você vai ficar sem, porque na hora do track quase ninguém tem. Bom, agora nós vamos remover o pneu riscando a roda, certo Padre O ideal.. Use ide... as bordas... Ide... Tirando um pouco... <risos> Para diminuir um pouco o peso... Ele está descolando o pneu na mão... <risos> faz essa, faz. faz Padre vai lá, vai lá... Depois você faz o, o... a guspidinha na válvula. Borracheiro, né? É. Dá aquela lambidinha no dedo e passa um gusque <risos> na válvula. E os frentistas de posto, né, Marandro? Que pega a varetinha do óleo, passa aqui no dedo, faz assim, ó. Tá na hora de trocar. Puta, dedo míssil! <risos> pelo, pelo, dedo, cadê? pelo dedo o cara já consegue... Já rodou <risos> muito, Nossa. já acabou esse óleo. Meu deus do céu, meu deus! <risos> ó, uma dica luxo aí também, ó. O... ó tem esse, essa marcação vermelha aqui ó, que vocês estão vendo. É que tem que ficar isso aqui junto com o bico da roda, tá? Tem que ficar alinhado. Por que isso, Padre Elias? Eu não Mesmo sei. Biso de balanceamento pra descontar o bico. Ah, boa. O Fecha. Michelin não tem, tá? Não tem? Não existe? Não, no Michelin não. Esse modelo a grande variedade. Sério? Todos os Michelin não tem. Ô, louco! Estabilizou. Na direção do eixo aqui, faz um, um risco. Luxinho. Pra ter certeza, eu venho e largo de novo. Vai ter que parar no mesmo lugar. É, pode ser que dê uma variação, porque no celular aqui é. um pouco osso. Mas eu vou tentar deixar ele alinhado. Caraca, parece aquele relógio do Iguatemi sabe aquele da, da entrada do Cipó que fica aquele bagulho pêndulo aquele pêndulo é hum, será que vai alinhar Padre? alinha aí sim Filha da Mãe, como que tá? Se não alinhar é porque eu marquei errado. Não, vai alinhar, vai alinhar. Olha lá, alinhou, velho. Porra. Olha, parou, ó, alinhadinho aqui, ó. <risos> Aí, é. eu vou usar agora a minha experiência, tá? Certo. É, você vai falar quanto você vai pôr de peso, não sei. Mas como ela tava lenta, o movimento lento, é, é porque é pouco peso. Quando você larga ela uf, vai rapidinho, é porque é muito peso tá. de diferença. Então eu vou começar ó, com 20. Aí eu pego um, um adesivo, um black tape, coloco aqui. Ó, tá subindo. Ó, vou pôr mais 10 gramas. Tá subindo. Mais 10 gramas. Tá subindo. Tem Mério. que parar de subir, ó. Caraca! Parou. Quanto? Agora a gente vai contar. Pera aí, vamos ver se ela vai parar, ó. Ela não pode ir pra lá nem pra cá. Ela tem que parar aqui nessa região, ó. Senão é mais peso. Não, já parou. Tá, beleza. Tá? Agora, ó, esse é o ponto de balanceamento. Aí a gente vem contando, 10... 20 30 40 50 Você falou que não podia pagar 50, 60, é, eu né? Eu não gosto de passar de 50 em roda dianteira Eles falam que até 60 é normal Eu não gosto de passar de 50 Deu tá. 50 ó, e... como ela já, tá vendo? Eu tirei o peso sim, sim, sim, sim, agora me fala uma coisa E por que, que a outra estava 30, será? É porque aí o problema de balanceamento Não é só de roda, é de pneu se desse os mesmos 30 no mesmo lugar É porque a roda estava perfeita E era só o pneu que era um problema de balanceamento Como deu né, é, 50 gramas, 20 a mais Em outro lugar, ó, que não é o mesmo Aí Deixa eu ver o risco, eu fiz aqui né? uhum. É, deu pouca diferença Ele estava aqui antes ó. Tá. Aí é o pneu é o pneu que tem diferença de balanceamento. É o pneu, não é a roda? É o pneu. A roda deve ter um pouquinho, né? pode ter essa diferença, vai, do 30 que tinha para o 50. então essas 20 graminhas, pode ser a roda. A outro, o restante da diferença é do pneu. Mas, e, mas assim, é o pneu que é mais pesado, então você acha? É, ele não está tão balanceadinho, vai, tem mais peso de um lado do que do outro. Tem Aqui é a parte mais leve do pneu, aqui é a parte mais pesada do pneu. Entendi. Mas agora a gente compensa com um o E grifinha. Tá Olha lá, parou no mesmo lugar. Parou. <risos> parou, parou. Agora eu pego um peso inteiro e corto 50. Ah, esse aqui você deixa só pra fazer a marcaçãozinha. Aí a gente é. pega um inteiro, ele vem com 60, tá vendo? Que é o limite que a roda permite. Uhum. Olha lá, 10, 20, 30, 40... 50, 60 uhum. que é o limite, então eu tiro 10 ó, que deu 50 e vou colocar essa barra que tem 50 gramas então 50 Vamos de... do lado de era uma vez parou hein ah, então é 50. Luxo. Aí, ó. Ó, quando tira. Ó. Na hora, né? Ó. Você é louco, é? vai parar uhum. lá de novo. Vai ficar. Puta, entendi. Padre Lê, dá uma, dá uma sua impressão assim, visual. É, eu tava batendo o olho aqui no perfil do pneu. Ó. Ele não tem mais aquele formatinho de pera que tinha antigamente. Sim, sim, sim. Então, acho que os pilotos vão gostar porque não vai dar mais aquele susto na, na transição, na entrada da curva. Então, e aqui do lado ele é praticamente um pneu slick, né? Você viu isso? Tô... É, então, e a marcação? Até a marcação slick, É, ó. é só o furinho de desgaste. Não, eu acho que deve dar um grip nervoso. É, você que vai falar pra gente depois. Tá bom. <risos> ó, coroa em alumínio, certo? Mais leve. 7.000 km rodada, zero, zero. Então, ó, eu peguei na Remotox, ó, é aquela Algibene, show de bola. 10 acho que ficou pesado. Olha lá, vamos por 5. Valdomiro. Dá até para deixar sem, tá? Porque a roda traseira não interfere. Ah, é? Tem essa, velho? Não interfere em guidão. É só para proteger rolamento. Então, então, essa é a questão. O balanceamento ele é bom para evitar aquela trepidação acima de 120, é isso? No guidão e para proteger rolamento de roda, né? Maravilha. E se trepida a 60 por hora, 50, 80? Aí não é balanceamento. balanceamento é só quando é de 110, 120 km por hora para cima. Tá. Abaixo é outra coisa, pneu deformado, roda amassada, caixa de direção danificada. Entendi. Vida surrada da moto. É. Você botou 5? 5 gramas. Aí ele para. 5 gramas? Você vai colocar 5 ou vai deixar 100? Assim? Vamos pôr, né? Se tira ele sobe. Olha lá. <risos> tá bom, beleza. O tamanho. <risos> <risos> Olha isso, ó. Ray, essa é do estojinho de coroas. É uma Vaz Racing, Malandro. Tem ainda? Nem tem mais, né? Tem. Eu nem sei se eles têm a Divisão Racing. Você acha que é antiga essa aqui, filhos? Só um pouco, mas funcionou bastante. Tá luxinho, luxinho, luxinho. O teste na prática do Cup 2, certo? Como eu reforço aqui a dica para 600. Se você não alucine. Falando que eu estou falando para você aumentar a medida. Mas nesse caso aqui. Quem usava Super Corsa. E quer fazer um teste com Michelin. Usava o Super Corsa 180-60. Coloque 190-55. Que aí você vai ter o mesmo pneu. Do que o Super Corsa 180-60. Agora eu digo de dimensões assim. Agora você sempre andou 180, 55 Michelin, ou é, andava com outras marcas, não ou seja, o 160, 180, 60, Super Corsa e Racetech, não adianta você alterar porque você não vai sentir é, nenhuma diferença. O problema que eu sinto desde 2015, principalmente com o pneu traseiro, é a falta da bandagem, Que por exemplo, um exemplo simples aqui no café. No Pirelli eu estou usando essa parte Enquanto no Michelin eu estava usando essa parte Então a moto sambava bem mais Agora assim eu vou usar a mesma parte Entendeu? Tanto é que montado aqui agora Ela inclusive já veio até para 24 aqui Então eu vou passar o lápis nela rapidão Para vocês saberem o que, que a moto tem E o que, que foi, foi feito aqui Junto com o que até fica mais fácil Então o primeiro item É que eu tinha colocado uma coroa 44 Com um dente maior Uma vez que eu tinha os 180 60 então ele alongava e aí para ficar como se fosse o 43 eu trabalhei a coroa. Agora voltando a coroa no tamanho original. Claro que essa aqui é alumínio mais leve, a original é de ferro. Então coroa 43, pinhão original 16, a pedaleira esportiva da Bullet que eu gosto muito. tá? É, a original seria nessa regulagem aqui, fica um pouco menor. Então aqui eu deixo ela mais para trás, ela já é um pouquinho mais alta que a original também. Deixando ela mais para trás aqui centralizada, eu consigo encaixar melhor na moto, não ficar com, tão socado no tanque, para eu conseguir ir para um lado e para o outro, e a pedaleira esportiva também, numa eventual queda de alguma coisa, eu consigo comprar só as partes e também o impacto no chassi é menor, e aí eu também vou moldar a moto pro meu tamanho. Semi guidão, tá original, tudo original. A diferença é que eu abri aqui o parafuso, tá? Tá no aperto certo, correto, eu não ando em nenhuma rua que vai ter é, tanto trepidação assim, mas andei em Joanópolis que é bump demais e ele continua firme, então eu abri o semiguidão para também ficar confortável. Opa, Padre, dá para descer lá um minuto? Pastilhas de freio eu estou usando o VESRA, coloquei o Keep, né? flexível de freio, então o dianteiro e traseiro, certo? Que mais Tampinha de óleo, eu troquei aqui Coloquei o da RSI que eu gosto Era inclusive da é, Angelina Então você vê que tem até o, o furação do lacre para lacrar ele é, essa, essa é melhor até para soltar Com, com allen e tal, não sei o que Aí aqui eu coloquei um slider de balança RSI, certo? Com a ponta de nylon A bolha Puig transparente bomba de freio Brembo punho rápido que era da Angelina da Cycle Pilots, que é igual o Dome, no, é, com a saída embaixo tá na tanto é que na na epa e na Anastácia eu uso o Motion Pro que também tá é, eu coloquei num pro, coloquei um desse pro, pro novo Felizardo da da Angelina. O amortecedor de direção original, revalvulado, luxo. Ó, aqui é como eu uso o meu suporte da GoPro, um reto de lado aqui. Tampinha Kitute, RSI, para ficar bonito, né? Ficar esbelto. Essa mijada é do padre de fundo. Fica legal também, padre. Leo. Torneirinha, bonita. Tampa Ray, porque toda hora fica chave chave. Então aqui fica mais fácil abrir e fechar. O tanque, você precisa ficar tirando a chave do contato. Eu gosto, facilita bastante. É... O meu tanque pad Durval careca que eu não tenho mais, mas é luxinho. Aí aqui eu coloquei o, o monoposto, que é aggressive, e o suporte agora aqui para fazer aquela back can total. Escapamento Carbox. O F6. 32 tá? Essa ponteira que já vem com esse suporte nela direto. O link pipe é deles, com os coletores originais, tudo original. A diferença aqui também é que tem uma... O uma... Que, que tem aqui no meio do coletor, padrão embaixo que nós removemos? O catalisador. Catalisador. Eu saquei fora o catalisador, então tá um direto. Como se tivesse um direto com o coletor original. Que é uma, um, tipo uma comé que tem aqui dentro, a gente sacou fora também. É... A suspensão é da 636. Pode ver a mola diferente. Se você tem uma 12 aí, pode ver que você vai ter uma base maior aqui de ferro. Então a traseira está com a da 636, que está bem mais progressiva. Quando eu fiz o test ride, eu falei disso. Os, fle... o... Os fluidos de freio, eu estou usando o RBF 660 da Motul. E que mais? Deixa eu olhar aqui. eu acho que é isso. Acho que é isso. Então eu abri o semiguidão, bolha Puig, é, pedaleira esportiva, o amortecedor traseiro da 636, que é melhor que o da, o da 12. A ponteira com link pipe carbox full, que eu removi o cartelizador e ficou Luxis. Ah, eu coloquei uma, uma mini setinha também para dar um, um tchan, tá ligado, né? As coisinhas assim para ficar mais bonitinho e tal, sabe? E o eliminador de... De placa oxi, mas vem a luzinha, fica bonitinho, tchuguetinha. Acabou, é isso aí. O resto, mais nada. Tirei o, o adesivo original que eu, de, eu gosto, de deixar ela mais agressivona. E já era, é isso. Passei o lápis da moto. E alegria e diversão a todo momento. É isso, eu vira. Essa é zero, hein? Não que as outras minhas motos não sejam zero, as são, mas essa aqui. Todas são, na verdade. É isso. Beleza, filhos? Sim. Tio Guerra é total. Aguardo o próximo vídeo. Verifica aí sua inscrição. Deixa um like. Maravilha? O endereço da tarde está aqui na descrição do vídeo também. Se tem sua moto, quer fazer, agendar sua revisão, manutenção. Enfim, entre em contato com eles. Colomínio, Amazonas, você está em São Paulo, 709. Padre, não é uma igreja.